Eu tô aqui pra mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô aqui com meu pai. Eu. E minha mãe. Eu. <risos> e hoje eles vão escolher a roupa deles e eu vou fazer um tour pela casa. A minha roupa eu já escolhi, que é essa aqui. E aí a minha mãe. Uma roupa, parece que eu vou dormir. Não, que eu vou dormir. <risos> <trocar. risos> que roupa horrível Que roupa. É mais é pra... uma velhinha. É roupa de que casa, é roupa de casa. Ah, eu sou jovem. Essa é o meu vestidinho preto que eu amo oh, essa? Chiquinha É Não, não, não, não, não não, É, tem que ser esse Esse, esse, esse sou eu é. Não, ai, anda, ai Idosa Sinhalinha Aia. Amanhã Aia. E My Daddy Ó, oh, o meu negócio. Hum. negócio Negócio hum. Achei daquele coloridão ali, ó isso aí, ó. Ih, essa tua guiara. Ih, só fala nesse cara. É o pãozinho do Brasil. ele bebeu o quê? para com isso. A roupa do My Daddy. Vai ficar essa aqui, ó. Não, pode De baixo, debaixo, baixo. O foguinho com crota. Não, não, não, não, não, não, não, não, não. Sacanagem, sacanagem. Não, não, não, não, não, não. não, Bota aí, vai descendo. Não, o debaixo, debaixo, debaixo com essa cara aí. não é? de essa. Essa aí, essa aí, essa aí, é essa aí ó. Não! Ah. Olha a cara dele, que tem que ser de rocker nesse. Não, rocker não, eu vou dormir de rocker. Eu quero dormir, vai, vai bota o pulo. Ele pígono. quer dormir, só dorme. O do peixe tá maneiro, eu vou dormir. Do peixe, do peixe, do, do peixe. Do peixe, tá. Aí, vai ler isso. Vai ler Aí ficou assim, nós três. Nossa casa. E Nossa, nós tá falando, nós dois. Vamos lá agora. Arrumar a casa direito, né? Arrumei, está perfeito. Então, mas a mãe vai falar do meu. Vai comer no carro. Nada fora do lugar, não, né? Sabe que Minha mãe é chatinha que ela não gosta de nada. De tá Vai comentar a decoração. comentar decoração. Vocês vão de comentar a decoração da casa Sabe que você eu, né? O eu... YouTube ficou rica, montou uma casa de rico. Olha. Não gosto das pessoas falar do lugar. Pessoal, aproveita para dar like aí nesse tempo. É, gente, aí. aproveita para dar like. Acabou, já passou a tela. Oh, meu Deus do céu. Aproveita para dar like aí, e, e se inscrever no Fica canal. Amarela, tá? Aí, então... E se o botão tiver. Ver... E se, ver... eu... <risos> se... Tá se o botão de se inscrever, o se tiver vermelho, você clica. Se tiver ainda já tá inscrito e se... então, só ativar o sininho para receber é... todas as notificações do essa canal. Essa casa tu montou é uma casa de YouTube ou uma casa de pessoas de... de decente? Umas pessoas civilizadas. E que cidade é essa aí? Toronto? Não, tem, a... tem tudo aqui, ó. não quer ficar na neve, não. Não de morar na, na neve, não. Ai, meu Deus, aqui tá frio nesse quarto, hein? Porra. É neve. Ah. Nossa, Raul E eu gostei da piscina, gostei e... o, é? É o Clube, clube, Sim, clube assim. da Alice, Clube da Alice Youtuber Alice Fecha o olho, peço olho eu assim, ó, pra vocês verem que Hoje eu vou mostrar pra vocês a casa nova que eu comprei Que eu comprei? Gente, eu comprei a casa Eu comprei a casa, comprei a casa. E oh, vou começar, tia e Pode botar aí na piscina, deitadinha ali E isso, gente mesmo. As pessoas explodem, e aparecem. Elas explodem, é igual a ninja Pode me deixar aí mesmo, é, que aí é meu lugar. É, a pessoa Pronto. fica em pé, Aí aqui tem uma geladeira, que aqui é a nossa cozinha. Ih, a melancia não, é, é. Ah, eu amo. Brócolis. Não, tomate, é. brócolis, suco. Eu vou ligar a luzinha. Não, paga a luz, tá Luta gastando energia, não. Paga a, <risos> a luz, não tem ninguém aí, mas. Apaga a luz, Ali dentro é vela, aqui dentro é a vela, ó. É, a vela pode. Aí aqui tem a nossa sala, a televisão apaga, não tem ninguém vendo a televisão apaga. <risos> apaga palha que tem que economizar luz. Não pode ficar tendo <risos> luz, não. Aqui foi o quarto de vocês. Ah, tá faltando uma pessoa aí na cama. É. Ali, o que é A batata ali em <risos> cima? <risos> Sempre assim. E na horizontal. Então, você sabe o o quê? Vai ficar no computador? Não, e o meu quarto. Ah, os zizinhos saindo do. Ah, e então dormiu. É assim mesmo. <risos> ok, acordou? Dormi. Ah, ele é assim, mano. Ele eu dormindo, deixa ele tá? Vai, vai andar na casa. <risos> aí aqui é o também. meu quarto. E coisa olha a minha, minha luminária. Você hum, tá colecionando Harry Potter ali? É. Tem três plantas igual. Mas é a sua luminária. Não, não é igual. A é o que embaixo aí? Um bichinho? Não, isso daqui é, é uma planilha. Bot... É planilha. É pra colocar as coisas assim, papel. Uma caixa divisória. É. Hum, e olha a tá minha lá. planta. Ah, planta aquática. Hum. Não e vai aí, barulho aí não, sai daí. Aí aqui, não, aí. aqui é meu banquinho. Não, me acorda não. E ó, me acorda não. Tá dormindo Fala, pra com a Oi, mãe. Oi, filha Você Tudo tá falando o aqui... que aí? Pegou um sol de roupa? Tira <risos> na piscina pra acordar. Eu vou dar uma coisa. Ó. Meu Deus! Ih, molhou olha ela irritada, hein? Eu, eu mesmo. mesmo cara. cara de bronca de, <risos> roupa, de roupa na piscina? Olha os cabelos dela. Sentado numa bela piscina. Ah, Lise, bota eu rindo. Ah, hum. Seu pai aqui assim, bota. Aí, volta lá. E você? Ih, ah. gostei do. Bote o pé a volta. pé hum. Eu ando sobre... sobre a água E meu pai dormindo, né? Minha mãe vai sair e vai ficar só nós dois agora, porque minha mãe vai assistir Não, novela. Já vai pegar a vai sola, sola. no sol. Minha mãe vai assistir novela, acordou. O que, é que nós faz? A casa acabou? Sim. Vamos botar coisa na casa aí. O que tem pra gente botar na cabela, móveis? Hum. Ah. Deixa eu ver o que tem uma coisa interessante aí. Só que que O que é ali? É o segundo negócio ali é o quê? Esse aqui? É. Banheiro. Banheiro. E bota o chuveiro lá piscina. na piscina. Ban... Na piscina? É, aí, ó. É. Aí, ó. Pra, pra aquele, Naquele chivelo que a gente toma, né? Quando sai da piscina, pra não fazer na piscina, faz china no banheiro. Meu Deus do céu. não, não. Aí. Ai, no meio do. Não, não mas ficou aí não, né? Aí não não, não, não, não. não cabe em outro lugar. Não, vou pra baixo aqui. E olha, sabe o que, que nós faz? Vamos, shopping. Vamos pra no shopping? No próximo, próximo pra... vídeo o jogo de shopping? Sim. Esse vídeo acabou. Sim. Olha aí, isso aí. Olha a televisão ali. Tem que trocar canal? Troca canal. E os outros E olha isso aqui, aqui, aqui. Só tem um programa passando. E olha isso aqui. Na sala de estar os eletrônicos. É, é. Tem um rádio. E esse é antigo. Tomara então, pelo menos. Um rádio eu, e eu, um relógio. Eu vou botar um relógio aqui. Tomara que pelo menos, Bluetooth, filha é. Pra gente saber o horário. E lá. Vai do jogo, né, Terezão? Hum. E, gente, no próximo vídeo a gente vai no shopping. Então. Aí, então, no próximo vídeo a gente vai no shopping e a gente vai explorar bastante, tá? Um beijo e tchau!